A Natália tá mais ou menos porque ela tá no banco de reserva porque tá com tensão. Mas está começando o segundo IAVT de 2014. E o tema que a gente vai falar hoje é sobre a Copa. Copa. O que é Copa? Então, a Copa é um evento feito pela FIFA que acontece de 4 em 4 anos. E, cada, e de 4 em 4 anos muda o país sede da Copa. E esse ano vai ser no Brasil. Legal. Mas aí vocês perguntam. Copa do mundo, ok, Brasil, também, né? mas como é que isso foi parar no IAVT? De onde surgiu isso? Bom, a gente sabe que a Copa é uma competição entre todos os países do mundo, pelo menos a maioria deles, e o que, é que isso tem a ver? Isso tem a ver que é um evento que estimula a... o contato e a fraternidade entre os povos. Então, assim, além da Copa ser claro, um evento que, né, tem toda a questão da competição, também é um evento que gera uma fraternidade muito legal, tanto entre países diferentes, quanto pessoas do mesmo país. Né? A gente vê a galera aqui na rua, todo mundo junto, torcendo junto, colocando as diferenças de lado nesse momento de jogo. Essa vontade que as pessoas têm de se confraternizar, vem desde muito antes, desde os tempos lá na Grécia Antiga, onde a gente via as Olimpíadas, que é também um, um tipo de confraternização, assim como a Copa do, hum. do Mundo. Justamente é um evento mundial que une pessoas de países diferentes para se confraternizarem em torno do esporte. Né? Mas como é que esse esporte, no caso do futebol, já que a gente está falando de Copa, ele pode ser usado para confraternizar as pessoas? E aí a gente para, já que a gente está falando de espiritismo, como é que a gente leva isso tanto pro lado do encarnado quanto pro desencarnado? Então, Thiago, pensa comigo. Se você encarnado gosta de futebol, desencarnado você vai gostar também, certo? Certo, porque você não para de gostar de uma coisa só porque você desencarnou. Então, com isso, a gente pode usar o futebol no mundo espiritual também, para poder estar tá atraindo aqueles espíritos que precisam de ajuda e você atrair da, da forma que eles gostam, naquilo que atrai eles. Justamente. É, no livro do Júlio César Grande Ribeiro, que eu não lembro o nome agora, mas vai aparecer aqui existem relatos de como o futebol é usado para tocar aqueles espíritos que talvez não seriam tocados por outro tipo de abordagem Lá ele conta como existem projeções do futebol, com a ração até de, de espíritos que já foram encarnados aqui na Terra para tentar atra atrair esses espíritos é, e tirá-los de zonas que muitas vezes não são legais, tudo isso E tá usando todo esse espírito da Copa ou da Olimpíada de, de fraternidade, de igualdade entre os povos, da paz das nações, para poder estar tá usando de energia para eles. Mas a gente tem que lembrar que a nossa responsabilidade na Copa, então, não é só material, né? Não é só de torcer e tudo isso. É também espiritual. Que a gente tem que criar, lembrar de criar um clima propício para para que essa fraternidade aconteça. E a gente está num período, Thiago, onde tem muita gente, muitos brasileiros, que estão revoltados com a situação que a Copa trouxe, ou estão começando a gerar manifestações e tudo. É errado isso? Não. Não é errado. Até porque a gente tem o direito de ir atrás dos nossos direitos e dos direitos daqueles que não sabem que tem direitos. Mas... Podemos lembrar de Gandhi, que foi um grande espírito encarnado que nos ensinou que podemos lutar pelos nossos direitos, podemos fazer manifestações, mas sempre de forma pacífica. Gandhi liderou uma revolução na Índia sem um pingo de violência. né? Ele simplesmente colocou a paz em primeiro lugar e não quebrou nada, não destruiu nada e não bateu em ninguém. E por que não agir como ele, né? Que Justamente. foi um grande exemplo. É, não somente nesse momento de manifestação, a gente tem que lembrar também que a gente deve vibrar por todos aqueles que estão no comando do país, do estado e até é, mexendo com rotinas administrativas da copa, por assim dizer porque é, todas essas pessoas estão numa zona de foco talvez muito intensa e a gente não sabe o que a gente faria se a gente tivesse no lugar delas então é importante que a gente não julgue essas pessoas assim que a gente faça uma prece por elas para que elas possam talvez encontrar o melhor caminho, tomar a melhor decisão para o país é, nesse momento. A FEB divulgou uma carta no dia 10 de maio desse ano com o tema Prudência. E a gente do Vier leu e discutiu sobre o que vem se tratando na, na carta. Exatamente. A carta tem vários pontos interessantes e a gente trouxe alguns deles para pontuar aqui e mostrar para vocês. Legal? Uh, o primeiro ponto da carta, ele fala justamente de prudência e da nossa responsabilidade em receber um evento tão grande quanto a Copa. Né? A gente tem que mostrar que somos brasileiros, somos espíritas, e mostrar essa felicidade, essa alegria, sem querer destruir nada, sem querer chocar ninguém, porque esse não seria o momento adequado para isso, uh, e sim o um momento de confraternizar, tanto com aqueles nossos companheiros daqui do país, quanto com os companheiros que vêm de fora. E o Brasil sendo o foco do mundo nesse momento, temos que nos preocupar também com a beleza espiritual do nosso Brasil. Porque nós já sabemos que o nosso pensamento é irradiado. Então tudo que a gente pensa vai ser plasmado. Sim. Então vamos ter cuidado com isso. Vamos receber os espíritos que estão vindo para cá também ocupar tudo isso, que eles sejam bem recebidos e possam sentir as nossas boas vibrações para eles. Tá, a gente vai decorar a rua, vai decorar a casa, mas não esquecer também do ambiente espiritual. A gente está recebendo pessoas que vêm de outros países que talvez não conheçam nossa cultura e por mais que a gente tenha alguns problemas sociais e econômicos, a gente não precisa ficar focando neles, né? a gente não precisa receber uma visita e mandar ela prestar atenção nos defeitos da casa. A gente pode dar o nosso melhor e mostrar que somos pessoas extremamente... Uh, legais e pessoas que recebem muito bem, todos aqueles que vêm até nós. É isso aí, pessoal. A carta divulgada pela FEB que nós comentamos no vídeo vai estar disponível para vocês no link aqui embaixo. É bem interessante vocês pegarem para dar uma lida porque é bem esclarecedor, pelo menos para as dúvidas que nós tínhamos, né? Sim. É, vamos aproveitar esse momento na nossa encarnação para usar a copa Aproveitar esse momento de, de igualdade entre os povos, de pacificação é Usar a nosso favor né? Essa fraternidade toda Vamos aproveitar esse momento e não deixar essa oportunidade passar. Justamente é, Se vocês quiserem estar conhecendo um pouco mais também A gente vai colocar o link do livro do Julinho O link não, o nome do link do... <risos> o nome do livro do Julinho aqui embaixo é para vocês estarem pesquisando também nele Que também é uma ótima fonte de conhecimento eu queria agradecer as pessoas que falaram comigo essa semana Principalmente a Brunella e o Thiago Sobre os nossos vídeos, sobre o IE E lembrar vocês que todos podem estar entrando em contato com a gente Seja pessoalmente, seja por comentários, seja por e-mail Isso ajuda muito a gente a melhorar cada vez mais pra vocês Justamente Nos vemos no próximo IEVT Yeah! yeah! Mamãe, quando a gente assistia Copa e eu era pequena, ela colocava o nome do jogador, tipo, qualquer que fosse o time, tá? Se fosse tipo um, tipo russo, ela aprendia a escrever o nome do jogador em russo, <risos> anotava no papel e colocava no congelador, porque dava azar pro time. Então assim, é... E o sapo, não? Então, é. A variante mais pesada é colocar o nome do time na boca do sapo, costurar e o sapo no congelador. <risos> porque aí dava mais azar ainda, e era certeza que o Brasil ia ganhar. Uhum. Aí ela parou de fazer quando o Brasil perdeu, mesmo ela fazendo isso. <risos>